E aí pessoal, é, estamos aqui no beta do Wildstar O um jogo que é produzido por, uma, por um pessoal que saiu da Blizzard né? é, Eles formaram a Carbine, se não me engano é o nome da empresa é, Hoje está abrindo, hoje não minto, ontem abriu o Open Beta Eu não consegui gravar ontem, então hoje dia 9 eu vou estar tá Dando só as primeiras impressões aqui, mostrando para vocês o, o jogo Vou aqui ó, criar um novo caractere A gente tem aqui as duas facções do... Exilados e Domínio, que são as facções da, do jogo, né? É como se fosse a Liança e Horda. É, Nós vamos escolher o quê? Vamos ver, eu sou péssimo de inglês, mas deixa eu ver que eu consigo aqui. Exilados é como se, pelo que eu entendi aqui, eu olhei pouco do jogo, mas... Exilados é como se fossem os bonzinhos, eles lutassem contra o Domínio, que é como se fosse a Federação... É, como se fosse o governo Algo desse tipo Que é a força maléfica que domina o planeta Algo desse, desse gênero aí Como eu sou mais do lado dos bonzinhos Eu vou tentar ir para esse lado aqui é, Eu não gosto de chá feminino Vou escolher o masculino E aqui a gente tem ó, humano Aurin, Granok E Modeste Então vamos ver o que a gente tem aqui é, Não Hum, não sei se é o caso do grandão ser tanque mas tarará. vamos dar uma olhada nas raças aqui da domínio também esse aqui que eu vejo eu gostei achei bem diferente pessoal mas não gostei da muito dos gameplays que eu vi dele é, o domínio tá bem diferente ó eu geralmente escolho humano mas só para diversificar acho que eu vou aqui de granó, que ele aparenta meio que um tanque aqui meio que aguenta porrada vamos ver as classes que a gente tem aqui o óleo engenheiro e médico é, engenheiro engenheiro de tecnologia não não é o caso né vamos de óleo mesmo que é o que geralmente a gente joga e pet soldier é, settler Orador, vamos lá, Guerreiro Explorador. Literalmente um mercenário. Ok, Nome. Vou colocar aqui o um nome que às vezes eu uso. E acho que vamos finalizar aqui. Vamos nessa. <risos> ah, já pegaram meu nome. Aí fica ruim. Véio. Vamos lá, vamos tentar outra coisa aqui. Já pegaram também. Vamos ver se tem um esqueminha aqui que a gente usa para driblar Blizzard. Vamos ver se funciona aqui. Ó. Vou botar a tremazinha ali no ar e. Nada também. E que é isso, rapaz! É... Vamos tentar a trema aqui no Meloni. É um saco isso de ficar fazendo o nome, cara. É um corre. Pronto, conseguimos aqui. Personagem criado, Não customizei porque não, não, não dou muito valor a negócio de fazer rosto igual e tal. Esse negócio aí pra mim não dá não. É todo o diálogo em inglês Não tem nenhum anúncio de nada em português Então isso, pra mim, a opinião pessoal É um ponto negativo é, Muita gente dá um valor ao mercado brasileiro Então acho que Um jogo do desse, como tá vindo Tinha que olhar um pouquinho para isso O áudio tá um pouco baixo Aqui pra minha voz não sumir Mas Vamos ver o que a gente consegue captar aqui Pelas mais mesmo, eu já falei que eu sou Meio ruim na parte do inglês aí não vou prometer nenhuma tradução não, pessoal. Pelo que eu entendi aqui do que está sendo mostrado, essa raça é como se fosse uma criação, né? Uma fabricação em série. Vamos ver se é isso que a gente entendeu mesmo. É, isso aí, está saindo da cápsula aqui, ó. É como se fosse fabricação em série, um super soldado, algo do tipo. Meio que uma oficina de engenheiros, tudo muito tecnológico e cartunesco, como é a promessa do jogo mesmo. É, movimentos, mesma coisa do o, W -A S D W -A S D. Goit, vamos nessa. Tem a missãozinha aqui na frente. É clique duplo. E é isso, pessoal Aqui ah, foi agora ah, Só desculpe Missãozinha aqui ah, em inglês me mata Meu amigo é, Pelo menos tem um O um mapa aqui, o explicativo Tem um caminho a ser seguido A engrenagem aqui já acendeu Acendeu, mas não resolveu Vamos seguir a seta Que a gente ganha mais Vou deixar a engrenagem de lado um pouquinho Eu antigamente ainda arriscava Jogar alguma coisa em inglês Mas pô, você perde a lore do jogo acaba perdendo muita coisa Ah temos aqui um carrinho que não faz nada Nenhuma engrenagem a ser utilizada Vamos ver no minimapa aqui o que a gente consegue Pá. Rapaz, o inglês fica perdido cara. A engrenagem continua aqui Vou tentar fazer alguma ação aqui com essa Ele está marcando aqui a ativa vamos ver aqui, tem um botão de ação aqui ativar console completo um, mais um ali subiu é, pelo menos agora no início muitas cenas, né? não sei se o, o jogo eu gosto geralmente dessas cenas, mas não sei se o jogo vai permanecer desse jeito. Vou voltar aqui, já que essa setinha não me ajudou muito. Ver se tem alguém aqui pra entregar alguma coisa, mas pelo que eu tô vendo, não. Vamos seguir caminho aqui pra ver o que, é que a gente acha. Tá, ah, polinha aqui doou a mesma coisa. Eu não tô notando muita é, nova eu sei que eu mal entrei no jogo, mas... sei lá, tô... Esse cara aqui tá meio grotesco aqui auto é player, o cara já tá mexendo aqui, mas eu não posso mexer nisso cara ativar o controle free, side. vamos ver se a gente acha aqui nas laterais alguma coisa é ver que essa seta não ajuda em porra nenhuma Vamos rodar aqui Seta pontilhada Isso aqui acho que dá dano Ah, então pronto Tem que ativar essas paradinhas aqui Ativou E mais uma cena Como tá em inglês, não consigo entender nada da Lore, pessoal. Desculpem, mas essa é uma limitação do que vos fala. Ah, aqui tem. Não, tá mano. A setinha pontilhada tá aqui, mandando esconder alguma coisa. Tchan, tchan. Consegui uma ação aqui, eu já não tenho mais ação. Vamos seguir aqui e ver o que tá tudo dando tilt aqui. O caminho aqui tá fechado. A setas não leva lugar nenhum, é uma droga ser um leigo. Não conseguimos tela de carregamento muito alau. Eu meio que me chateio quando eu vejo um jogo novo, assim, seguindo as tendências do, dos antigos. Mesmo sendo uma equipe que saiu do ou, mas, pô, cara, mudar apenas a história usar mecânica muito parecida não, não vai fazer o jogo algo de sucesso. Espero que tenha alguma mecânica, alguma coisa nesse jogo aqui que realmente vale a pena, para não ser mais um no meio da multidão. O já evoluiu aqui para o mercado brasileiro, então a gente tem uma dublagem, português, legenda, jogar uma coisa assim sem noção de nada é péssimo, desanima. Vamos lá com essas setinhas aqui que não liga nada, vamos ver o que é que dá. Ó, o cara foi para lá, a setinha manda para cá, e aí? Falar com o Victor Lazarinho, vamos seguir a pontilhada aqui que a gente deu mais sorte. Victor Lazarinho tá ali, NITS, Falar com o tem sempre aparece essa engrenagenzinha aqui, aí A missão tá aqui Só clicando na coisa mesmo A setinha pontilhada manda a gente passar Falar com mais uma pessoa aqui Fale com o sargento Vamos sargento, me ajude, sargento. Fico ah, namular. Ah, esqueci da barra de ação, falta de costume. É, é, é. Ganhei uma espada. O que é que a gente tem aqui embaixo? Caractere. Tá, montaria. Títulos, reputação, montarias, status. Ok, entendi. Action. Deve ser as barras de poder. Quest log. Grupo. Inglês, social. Entendi. Isso aqui. É Ativement. Aqui a gente tem tudo. Então o inventário continua sendo I. Equipamos. Já ganhamos aqui duas habilidades. Ok. Botão R. E botão 1. Damage. Robô em mau funcionamento. Tem uns pontinhos amarelos aqui, então vamos entender que seja isso aqui O target a gente usa o Tab também, mesma coisa do o. Agora ele pelo que eu estou vendo é Action RPG ó. É, a gente, O golpe ele demarca a área para poder bater Aqui ó, ah, o R faz o que? O R é como se fosse um poder aqui, vamos Detonar, detonar se não tiver na frente golpe não bate Eu gosto, particularmente isso aqui eu gosto Esse combate action É mais animado Coletar Alguma coisa em mau funcionamento Aqui a gente tem um botão aqui de ver de ação Curar Quem aqui, rapaz Maybe Rio, sage Brim É, pode ser a mulherzinha Tem uma setinha bem clara aqui no mapa indicando, então acho que a gente pegou, matou os robôs, pegou alguma peça, alguma coisa. E vamos curar a mulherzinha que a gente salvou lá. Aparentemente, a gente tem isso aí. Molhar é um robôzinho também é, correto, pessoal. Ação aqui sempre tem isso aqui. Comprido, revidrinha, tomar bebidinha, aí, fale com vamos lá. O cara tá com missão aqui ainda, tem alguma coisa pra mim? Não falou nada não Vamos ver aqui, a setinha sumiu para variar, não, a setinha tá ali Vamos para cá Vamos ver se tem um M do mapa aqui Uh, tem sim, não ajuda muito não mas no momento pelo menos né mas... vamos ver o que, que essa seta manda aqui uh, purinho, purinho todo mundo falando, todo mundo falando em inglês chamada diabo de chamada isso aqui é Missão explorador, teoricamente. Engrenagem ah, aqui, o que não falta? Um linkzinho aqui em checar. a Não qual é o caso não, o cara quer me beber, dá que porra ele quer fazer, mas, agora, cadê o diabo da setinha? Nada aqui, nada aqui, cara, quer que eu beba mais, velho? Tá, então vamos beber, né? Esse é o problema, Não sei se fica bebo igual o outro também, né? Que porra tá piscando aqui não para, não tem outra coisa para fazer. Não, levantou. Vou voltar aqui ver se acho alguma coisa. Alguém para falar? Um, dois tá aqui lateral. Aqui ó, hum. ok. Falar com um bocado de gente aí me acaba. Aqui, essa criatura. Estamos de falar com gente sem saber o que a gente está falando. Falar com outro, provavelmente pessoal, é habilidade, é profissão, é essas coisas, aí eu sem saber de nada Brio mais mas você é cerveja isso é aqui eu sei <risos> é... é pessoal, pelo menos pelo que dá pra ver O jogo segue é o mesmo estilo de todos os MMA's, a gente tem aqui a barra de XP é, o nível de profissão, dinheiro, bag, é, as outras funções é normais, aqui vai ter habilidade. Eu, sinceramente, pelo menos nesses primeiros minutos, não noto nada de impressionante. Vamos um pouquinho mais pra frente aqui ainda, pra ver o que, é que a gente consegue notar de novo nesse jogo. Como a gente não tem inglês. É... a gente vai estar passando missão não vou estar falando nada em relação a lore vou tentar só ir passando as missões, mostrando os gráficos mostrando o que dá para pegar aqui do jogo é... polinho polinho mais um videozinho aí, vamos ver o que é que sai Naves provavelmente da facção oposta, e eu estou correndo aqui parado no mesmo lugar. É, abrir alguma missão de explorador, procurar luzes, algo desse tipo, pelo que eu estou vendo aqui entregar, como nós vamos ver aqui, dor aqui da minha frente, botãozinho de ação, missão e level up recompensas, level 2, já apareceu a habilidade ali, atributos em crença, tá subindo aqui automaticamente, a gente não atribui como em alguns RPG, então, Cleal Ganhei mais uma habilidade. Vamos ver o que a gente acha aqui. Vamos pra frente. Pontos vermelhos. Eu não tenho missão. Mas tem ali alguma marcação. Aqui, ó é mas é lá embaixo né? missão chamando aqui ah, qual a missão? It Lights será que é essa galera aqui vamos ver se a gente mata eles aqui o que, é que a gente consegue é para mostrar um pouquinho das habilidades né? que é esse 2 Não tem energia, não tem energia, agora eu consegui energia. Vou ficar no escudo no inventário. Ah, uhum. zero por cento, matar Berserkers e matar hackers. Tem dois hackers aqui. Ó. Bom, vocês viram o combate? Aparentemente, vai ser. Action RPG ao quadrado da habilidade do inimigo é, Hacks ali, ó. matamos 66% Barra de energia sendo carregada é, Isso aqui não muda muita coisa não. aqui um besaque Agora eu não vi. Aí, tem aqui. Era só Ok, eu falto matar A Hacker aqui é Besec Pronto, excelente, eu mato esse Besec aí E eu vou no hacker Não, o hacker tá na porta que ela tá matando Se eu matar, sacão, pronto, ajudar ele reportar o querinho ali em cima agora como é que a gente vai aqui deixa eu subir aqui para lá é, sem saber a lore, se o jogo se resume a isso matar boys matar trash conseguir equipes se tra transportar Volta, teleporte para a relíquia ruim. Ah, Acho que seja isso. Estamos de volta. Aqui já tem entrega. Missão: botãozinho de ação. Ok. Bom, então, é, eu não sei se vale a pena a gente continuar esse gameplay Não sei se vai render muita coisa, sinceramente é, Eu tenho aqui aproximadamente 20 minutos de jogo A 30 minutos de jogo mais ou menos E não, não vejo nada que me mostre que esse jogo é o tem algo de especial não sinceramente tô vendo tudo muito parecido com o, o apenas com um, um gráfico futurista e um visual meio cartunesco mas é que aqui seria engrenagem do Estou consertando alguma coisa sei lá não está me animando não está me animando isso aqui não Muita conversa Não entendi nada da conversa uh, Aqui pro meio hum, esse, Queria pelo menos sair Dessa parte aqui do Desse lugar Queria mostrar o gráfico externo uh, Vamos ver aqui se a gente não Se a gente consegue deixar o vídeo mais tranquilo isso subir aqui cara a pista tá aqui Esse cara tá aqui vamos aqui hum. pulando aqui essa aqui é a novidade essa aqui eu pular plataforma outro muito pouco e chegamos aqui no foguete botão de ação já tá lá, o defuso em bomba. Esqueletinho... Ah, vamos arrumar uma bomba no esqueleto de uhum, uhum, uhum. Vamos voltar... 35... 5. é isso aqui, cara? Entrega um que aqui estranho. Botão de ação. Tchau, tchau, tchau, tchau. Ok. E o número um. Tá onde aqui é, é esse bagulho. Tem alguma missão aqui ainda também. Fechou, não? Vamos aqui do outro lado. Hum.. Ah, aqui, yeah. ó. O esqueletão agora. Ui, desarmar. Hum, que viagem. Primeiro arma a bomba, depois eu desarmo a bomba. Caraca. Agora foi. Opa. Alguma coisa aqui em cima É, acredito que Como aqui, ó Seria aqui a missão Como a gente não tem engrenagem Vamos dar um saque aqui em cima não é esse lado Ó, acho que tem aqui um robozinho mas também não é ele ah não faço comigo não quero brinque sério eu adoro já esses pulinhos aquela mais lado aqui mais curto aqui a gente não tem nada é muito foda você não não sabe o que está fazendo aqui acendeu alguma coisa aqui Ah, tá de brincadeira Leu o livro Ah, agora... Ah, Lore em inglês pra mim É mesmo que nada Ah, acho que pode ser que a gente tem que ler isso aqui, né, cara? Download um de três dois de três e esse aqui três de três. Ok, É mais fácil pra lado, velho. Agora sim. Liberou aqui. Botão de ação. Tudo da base, ativar, retorno. Cara, ah, vamos lá, quero mostrar aqui. Vamos sair desse lugar, pelo amor de Deus. que teleporte, vamos lá. Então, comandante, espero que agora a gente saia desse bagulho aqui. Vamos ver o que, é que eu mostrar. Mais um videozinho. Muito videozinho. Isso aí eu acho legal. Não sei se é só porque é introdução ou se durante todo o jogo vai ser assim. É, aparentemente isso aqui é a parte de fora daquela base que a gente estava. Não é muito gatinha. Mas vamos ver aqui. Fazer pelo menos um aqui pra gente Hum, matar bichinhos Matar bichinhos Matar chuva, ataques E provavelmente pegar alguma coisa de planta Vamos lá Fazer essa missão aqui e ver o que, é que dá É muito chato essa engrenagem não funcionar direito, cara. É. Você tem que ficar criando nesse botãozinho de ação aqui Não ficou muito legal não é um F aqui né de interação Mas Cara Ué, eu pensei que aquele é negócio que a gente estava ó missão ah cara, fala sério ah, é para pegar isso agora ah, aqui pegou conseguimos pegar Ah, parecia aqui uma engrenagenzinha. Saber. matar os bichos aqui que é isso que eu sei Essas plantinhas estão me seguindo aqui, não sei qual é o caso não se plantar as sementes lead, lead seed ou é colher ou é plantar como tem essas sementinhas aqui de o preto aqui não dá nada A setinha tá mandando a gente ir pra onde aqui? A outra tá mandando a gente ir pra lá, não me pergunte por quê. Vamos ver o que é que temos aqui. Se é aqui que planta, sabe lá deus. Ah, caraca, tá de brincadeira comigo. Procure e fale com... Pá, pá, pá. Ok, vamos ver se a gente acha esse cara aí. Só eu sinceramente, o, o gráfico aqui do lado de fora está mais ou menos... Vamos ficando por aqui. Deu para vocês perceberem o gráfico, o estilo de missões é o mesmo, habilidades é o mesmo. Não adianta eu ficar me estendendo muito aqui não. Obrigado aí para quem acompanhou. Esse foi o Eid Vosanês de Nele, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.